Tem um aspecto da gratidão que é muito bem quântico, que é exatamente a questão de ser fácil a gente agradecer aquilo que a gente conquista. É fácil a gente agradecer quando nós somos valorizados, como nós, quando nós somos reconhecidos. Então, é um, é um sentimento, é, é um sentimento é, é natural. E aí, nós vamos ter é, um outro aspecto da gratidão outro aspecto da gratidão, esse é o, me parece, o pulo do gato, o pulo do gato nas nossas vidas, né? é, é exatamente a gente conseguir, é a gente conseguir agradecer quando as coisas não dão certo, né? quando, né? quando é, nós nos decepcionamos, quando nós adoecemos, quando nós nos acidentamos, quando nós sofremos um assalto. E a outra coisa também é você agradecer antecipadamente a um estado futuro que você quer manifestar. Então a grande questão é que, veja bem uma coisa, veja bem uma coisa, acompanhe comigo o meu raciocínio para você ver que coisa mais linda que nós podemos construir na nossa vida. É, imagine que quando eu estou grato, né, quando você está grata, você libera no seu corpo dopamina e serotonina né, é, e você muda o seu estado vibracional e você cria uma condição extremamente favorável para você, né, para a sua vida, o estado de gratidão, reduz estresse melhora seu sono, né? é, é, é, é, anti é um ansiolítico natural, é um antidepressivo natural, os, os, os antidepressivos usam a serotonina ali na, na, na, no gap da sinapse, né? então é utilizado, só que são sintéticos, gera muitos problemas de dependência e efeitos colaterais, né? então ele é um, depress, um antidepressivo porque ele produz serotonina e a, a serotonina é exatamente o, o antidepressivo é, talvez mais poderoso do mercado. Né? Então, o que é que acontece? O cérebro não faz diferença entre é, aquilo que você está vivendo e aquilo que você está imaginando. Então, se eu começo aqui a imaginar um estado futuro e eu me conecto a ele, né? ou seja, se eu, entro, se eu me conecto vibracionalmente, ou seja, eu começo a viver de tal forma, algo que eu quero é, alcançar no futuro, eu começo a viver isso agora. E eu começo a viver isso de maneira profunda. né Eu começo a viver isso sentindo. Né? Então, não é possível você se conectar a um estado futuro só com o pensamento. Tá? Então, muitas vezes a pessoa pensa positivo, mas... É, o seu sentimento não acompanha A pessoa se sabota tá? Então ela ela não tem Uma, uma confiança muito grande Naquilo, ela tem medo de que isso Aconteça, ela tem muita Ela gera muita preocupação sobre aquilo Gera ansiedade Então muitas vezes a pessoa que tem pensamento positivo Ela não é, o, o sentimento não acompanha E ela termina se sabotando Naquilo que ela quer manifestar Tá? Então, a grande questão é exatamente você fazer esse alinhamento de, do, do sentimento com o pensamento. A intenção tem que estar tá alinhada. Né? Se você consegue imaginar de maneira bem detalhada é, aquilo que você quer manifestar no futuro, né? você, é, você está simulando uma situação de gratidão. Né? Então, no momento que você simula... A gratidão, né? no momento que você consegue simular a gratidão, né? você está exatamente, o cérebro entra com o um sistema de recompensa da gratidão, que é serotonina e que é dopamina. E aí, a sua, o seu campo eletromagnético, ele altera. Ele, ele, né? Você passa a vibrar como se você já estivesse recebendo aquilo que você está pedindo. Não é pedir, porque muitas vezes quando nós pedimos, nós pedimos em estado de carência, nós pedimos em estado de preocupação, nós pedimos em estado de escassez, tá? Então, é, então a questão não é pedir, a questão é acessar, a questão é se conectar. Tá? Então, é um processo, né? É um, é um, é um processo é, onde você começa a dialogar com o seu corpo, e quando você entra profundamente nesse estado, o seu corpo entende que você já realizou aquilo. Você está agradecendo. Se você está agradecendo, o estado de gratidão é o estado futuro que você está vivendo já no momento presente. Tá? E aí você, né, é como, quanticamente a gente fala, nós colapsamos a função de onda. Ou seja, a onda das possibilidades quânticas, né, que está no campo quântico, as possibilidades estão na, na dimensão espiritual E naquele momento nós nos conectamos fortemente a elas Nós entramos em sintonia com elas E aí nós fazemos a transição entre o imaterial Ou seja, entre aquele que é a possibilidade e o mundo material E aí as coisas naturalmente acontecem né? Naturalmente acontecem é... E aí você pode exatamente através da simulação da gratidão você pode mudar eletromagneticamente o seu estado de ser e você pode, né, você pode atrair é, exatamente no presente, se conectar a um estado futuro, é, ou seja, vivenciar um estado futuro como se ele já, já tivesse acontecido.